Fala galerinha! Hoje finalmente, depois de um mês, né? Que foi quando eu me propus a ler 100 Anos de Solidão, que é o livro sobre o qual eu vou falar aqui nesse vídeo, como todo mundo já sabe. Finalmente eu trouxe aqui as minhas impressões, consegui terminar essa leitura que estava presa na minha estante, o livro estava preso na minha estante desde 2016, basicamente, e é uma edição que eu sempre achei muito bonita e sempre tive muita vontade de ler, porém muita preguiça, porque eu sou desses, fico enrolando pra fazer as coisas, né? Então. É Gabriel Garcia Marques, o autor mais conhecido como Gabo, pelos índios, aqueles. ele faleceu em 2014 e deixou como legado todas as suas obras, né? incluindo essa aqui, que é uma das mais aclamadas hoje em dia, que é 100 Anos de Solidão. E Esse aqui é um livro fantástico, não só por ser um livro, enfim, muito grande, muito cheio de... muito desenrolado, muito, com muitos detalhes, mas porque ele faz parte do realismo fantástico, o realismo mágico, como queiram chamar, que Gabriel Garcia Marques é um precursor desse gênero que é basicamente, né, nasceu aqui na, na América Latina, ele é latino-americano e foi se expandindo para o mundo com outras obras e hoje a gente tem vários outros autores que bebem aqui nessa fonte para escrever os seus livros também. Então desde a década de 60 esse realismo mágico, fantástico, existe e é quando, mais ou menos, foi lançado esse livro aqui, Os Anos de Solidão, que se eu não me engano foi em 1967. E apesar de existirem outros livros do gênero, esse aqui é o que melhor representa né, ao redor do mundo. A gente vai encontrar aqui muitas coisas que são, à primeira vista, assim, inexplicáveis, tipo pessoas que nascem com rabo de porco, de acordo com o imaginário popular, tempestades intermináveis que duram anos e anos, Guerras também, uma atrás da outra, uma epidemia de insônia que assola a cidade e as pessoas ficam sem dormir durante muito tempo, entre outros fatos inexplicáveis, incluindo uma chuva de flores amarelas, que é uma, uma, uma coisa bem emblemática aqui desse livro. E eu vou ler um trechinho para vocês perceberem mais ou menos como é que é como é que é descrito isso na história Pouco depois, quando o carpinteiro tomava as medidas para o ataúde viram através da janela que estava caindo uma garoa de minúsculas flores amarelas caíram a noite inteira sobre o povoado numa tempestade silenciosa e cobriram os telhados e tamparam as portas e sufocaram os animais que dormiam na intempérie Tantas flores caíram do céu que as ruas amanheceram atapetadas por uma colcha compacta e foi preciso abri-las de novo com pás e ancinhos para que o cortejo pudesse passar. Como eu comentei ainda agora, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1967 e essa história de muitos Aurelianos, José Arcádios, Amarantas e outros nomes que se repetem ao longo da, da trama, né? ao longo desses 100 anos, eles vão ser transformados em uma série da Netflix. Essa é a informação que foi confirmada em 2019 pelo perfil latino-americano oficial da empresa, mas até agora não sei mais informações, também não fui mais atrás de saber em que pé está. Eu tomara que seja feita mesmo. E passou muito tempo sem que Gabriel Garcia Marques, Gabo, quisesse vender os direitos desse livro porque ele tinha muito medo dessa história ser adaptada porque não é uma história fácil de ser transmitida na televisão, de ser feita em teatro, por exemplo não tem nem como, são muitos detalhes, são muitas coisas que acontecem aqui então a família dele só recentemente decidiu vender os direitos, né? decidiu aceitar fazer a produção e com a exigência de que fosse feito na língua original, né? em língua espanhola e se eu não me engano vai ser filmado na maior parte na Colômbia Em 1982, Gabo disse assim na entrevista. Meu desejo é que a comunicação com meus leitores seja direta, por meio das letras que escrevo para eles, para que imaginem os personagens como quiserem, e não como o rosto emprestado de um ator na tela. E eu mesmo já tendo lido a obra, estou doido para saber, mesmo assim, como é que seria uma adaptação dessa maravilha aqui. Eu acho que sobre esse livro aqui não vale a pena falar da história, porque, enfim, é a história da família ao longo de um século, e, e isso basta saber. São muitas coisas que acontecem aqui nesse livro e que não tem como falar sobre uma sinopse... Fechada, não tem como dizer assim, ah, é sobre isso, isso e ponto. Então, as sete gerações né, da família Buendia têm origem em Macundo, uma vila, um vilarejo onde tudo é possível, segundo o próprio autor, e que foi fundado por José Arcadio Buendia e Úrsula Iguaran, que eram originalmente primos. E o começo do livro é assim, ele dá uma introduçãozinha e já começa descrevendo Macundo. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era, então, uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sapé, construídas na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e, para mencioná-las, era preciso apontar com o dedo. Todos os anos, lá pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e com um grande alvoroço de apitos e tímbalos mostrava as novas invenções. Esse aqui é o começo do livro, particularmente, eu acho que é um começo fantástico. Muito bonito e dessa mesma maneira que o livro começa, o livro continua, obviamente, né, com toda essa poesia na escrita de Gabriel Garcia Marques. Obviamente isso tudo, é né? nessa maneira de escrever essa poesia, essas frases longas vão se estender do começo até o final do livro, que foi quando eu cheguei e sem perceber estava chorando. De acordo ainda com o próprio autor, felizmente Macundo não é um lugar, mas um estado de espírito que nos permite ver o que queremos do modo como queremos. A vida de todos os personagens, de todos os membros da família Buendia é cíclica, né? Funciona como um ciclo. E por isso os nomes deles se repetem muito, mostrando que o destino de cada um está fadado, né? Se repetir e se repetir sempre ao longo dos anos. E todos sendo predestinados às mesmas condições, situações, tanto na vida pessoal, como nos relacionamentos e na vida como um todo. E obviamente eles são sempre marcados pela solidão, é uma coisa muito presente aqui em cada um dos personagens. Cada um com sua própria história sendo parte de algo maior. Olha aqui o que diz esse trecho, é, expressa bem o que eu disse agora. Quando Aureliano contou, Pilar Terneira emitiu um riso profundo, a antiga risada expansiva que agora parecia um arrulhar de pombas. Não havia nenhum mistério no coração de um bom dia que fosse impenetrável para ela, porque um século de baralho e de experiência tinha ensinado que a história da família era uma engrenagem de repetições irreparáveis, uma roda giratória que teria continuado dando voltas até a eternidade, se não fosse desgaste progressível e irremediável do eixo. E além disso, ainda vale destacar aqui né, a representação feminina que Gabo escreve, que Gabo Demonstra e descreve aqui nesse livro que é muito legal. Feita sempre com mulheres muito fortes, cheias de personalidade, elas sendo boas ou mais, né? Pacíficas ou treteiras, daquelas que, que procuram confusão aqui na história. E o destaque, com certeza, vai para a figura de Úrsula, que é a matriarca da família, né? Que é quem ajudou a fundar Macondo, que além de ter fundado. O vilarejo de Macondo, carregou basicamente sozinha a família nas costas. E a gente vê a força dela, a luta para manter aquela família unida, para fazer com que as pessoas não se desvirtuassem. E meio que impedir o destino ao qual cada uma das pessoas estava predestinada. E isso que ela fez, carregando a família nas costas, praticamente sozinha, porque obviamente tem outras pessoas, mas ela era a figura central daquela casa ali. Ela fez por seis gerações, eu acho, das sete. Então é uma figura. Assim, que marcou muito a minha experiência de leitura e com certeza de outras pessoas que leram esse livro também. E ainda tem aqui também a representação negra e representação indígena. Obviamente, né? Porque se tratando tá de América Latina, nada mais do que normal que tenha essas representações, como naturais. E como exemplo tem aqui os índios que viviam com os Buendia, né, lá na casa, com Arcádio, não disse qual deles porque tem milhares, <risos> e Amaranta, quando eles ainda eram crianças, e eles viviam na barra da saia dos índios é, querendo que eles ensinassem as coisas só queriam conviver com eles e se recusavam a falar castelhano, só queriam falar a língua guajira que era a língua dos índios ali além de tudo isso, né, sobre os personagens sobre a família e sobre a cidade 100 é, Anos de Solidão traz também muitas críticas e momentos que refletem no meio ali do realismo mágico, alguns quadros da história da América Latina como um todo da qual o Brasil também faz parte como muito bem lembrou é, Isabela, do canal Ler Antes de Morrer porque às vezes as pessoas esquecem, né? Pensam que o Brasil é uma coisa separada da história da América Latina como um todo. Tudo o que acontece na, na trama, na narrativa de 100 anos de solidão, está relacionado com o fato que vai acontecer logo em seguida ou com o fato que aconteceu no passado, seja ele recente ou mais antigo. E isso é de uma forma muito, muito sutil, muito simples, que às vezes pode gerar uma confusão no leitor como aconteceu comigo. Ele não é um livro que, tipo assim, vai narrar um acontecimento durante um capítulo. Durante um capítulo, a gente tem aqui 30, 40, 50 coisas acontecendo. E ele vai descrevendo essa história, até porque não teria como focar numa coisa só, porque, enfim... Ia ser 100 livros. E eu fiquei confuso algumas vezes, né? Apesar de ser uma leitura que encanta, eu não acho que seja uma leitura fácil de se situar. Até porque não há uma localização assim, espacial ou temporária de onde Macondo fica e de quando aqueles fatos aconteceram. Por exemplo, a gente não sabe quando exatamente Macondo foi fundada e em qual país ela está, né? Apesar de a gente saber que fica... Na América Latina, supôs isso, seja a coisa mais óbvia. E essa complexidade, tanto dos personagens quanto da história em si, é, que é um grande discorrer dos fatos que acontecem e que aconteceram ao longo dos tempos, é, demanda que o leitor fique atento a leitura, mas se deixe levar pelos fatos e não se prenda a pequenos detalhes. A pequenos detalhes não, não se prenda a coisas poucas, porque essa é uma história que não é pequena de jeito nenhum, é uma história muito grandiosa que vale a pena ser lida e ser entendida como um todo. Como eu já disse, foi um livro que quando eu cheguei ao final, sem perceber, eu já tava chorando, muito pela saudade que eu tava dos personagens e por tudo que esses personagens viveram e, consequentemente, eu vivi também acompanhando a história deles ao longo dessas, sei lá, 300, 400 páginas. Agora você me pergunta assim, depois disso tudo, foi um livro que eu amei, assim, um livro da minha vida, um livro que eu favoritei? Não foi. Por causa dessa questão da ambientação de eu me situar na leitura, foi um pouco difícil para mim essa narração de muitos fatos acontecendo ao mesmo tempo. Obviamente eu não tô dizendo que o livro é ruim porque não é, é um livro fantástico, é um livro... Eu não sei dizer, tá, tá, tá entendendo? Porque eu tô dizendo que não amei, mas eu amei. É um livro que não tem como você não gostar, não tem como não se apegar. Eu acho que lendo esse livro é impossível não admirar e não reconhecer o grandioso trabalho que foi feito por Gabriel Garcia Marques aqui a construção de mundo, os personagens, toda a mensagem por trás né, do que acontece com a família ao longo de todos esses anos e a obra em si, num contexto histórico, história da América Latina e tudo mais. Com certeza eu recomendo que você leia, se você está com preguiça de ler esse livro, se você tem na sua estante. Eu, pelo menos, tive preguiça durante muito tempo, mas eu dividi de uma maneira que ficou muito fácil. Ao longo de um mês, cada semana eu lia cinco capítulos. E é basicamente um capítulo por dia, ainda sobra dois dias da semana de folga aí para você recuperar o tempo perdido ou fazer outras coisas. E para complementar, na verdade, uma coisa que eu assisti, né, que eu usei um pouquinho até para falar aqui alguns desses comentários, foi a entrevista da professora Joana Rodrigues na Universidade de São Paulo. Uma coisa assim, eu vou deixar o link aqui no box de descrição para vocês assistirem, que é muito legal também. E ela fala basicamente sobre a importância, né. Da, da obra dos 100 anos de solidão para a literatura. Se você tem interesse em comprar esse livro, lembrando que o link vai estar aqui no box da descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu curtir, manda para seus amigos conhecerem o canal também. Se você acha que tem um amigo que tá com preguiça também de ler esse livro, pega, manda para ele e aproveita e lê junto, né, para conhecerem essa história também, conhecerem a história de Macondo e dos Buendia, que é simplesmente fantástica. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já. Valeu!